Nessa oração da tarde, eu quero convidar você para nós buscarmos a Deus em oração aqui no canal Orando com o Pastor Arantes. Nós tivemos a oração da manhã, uma bênção, e agora nós estamos na oração da tarde. Estamos ao vivo. Para você, meu irmão, minha irmã, que está precisando de uma oração de fé, nós vamos orar e abençoar você. Eu convido você para orar comigo, mas temos que orar junto e orar com fé. Vamos orar a palavra de Deus em Provérbios capítulo 2. A excelência da sabedoria. Ore comigo, tire um minuto. No máximo, em cinco minutos, você estará sendo abençoado. Então, ore comigo. Se você puder, repita junto comigo essa oração abençoada. A excelência da sabedoria. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, vai repetindo comigo, e entesourares contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinar o teu coração ao entendimento. Sim, se clamares por discernimento, e por entendimento alçares a tua voz, se o buscares com a prata e o procurares como tesouro escondido, então entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca procede o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e escudo para os que caminham em integridade, guardando-lhe as veredas da justiça e preservando o caminho dos seus santos. Então entenderás a retidão, a justiça, a equidade e todas as boas veredas. Pois o Senhor entrará no teu coração e o conhecimento será aprazível à tua alma, o bom ciso te protegerá e o discernimento te guardará, para livrar-te do mau caminho e do homem que diz coisas perversas. Dos que deixa a vereda da retidão para andar pelo caminho das trevas, que se alegram em fazer o mal e se deleitam na perversidade dos maus. Dos que são tortuosos nas suas veredas e nico nas suas carreiras. E para te livrar da mulher estranha, da estrangeira que lisonjeia com as suas palavras, a qual abandona o companheiro da sua mocidade, se esquece do conselho do seu Deus, pois sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para a sombra. Nenhum dos que se dirigir a ela tornará a sair nem retomará as veredas da vida. Assim, andarás pelo caminho dos bons e guardará a vereda do justo. Porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Mas os ímpios serão exterminados. Mas, vou repetir.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 a bênção de Deus por ter socorrido três preciosas almas. Antes de sair, se inscreva no canal Orando com o Pastor Arantes. Não se esqueça de inscrever. inscreva no, orar, no, no canal Orando com o Pastor Arantes. Dê o seu sinal do sininho ali, gostei, e faça o seu comentário. Lá nos comentários, você pode colocar o seu pedido de oração. Estarei orando e abençoando você. Fique na presença de Deus e eu estarei orando por você todos os dias, às nove da manhã, às três da tarde e às dezoito horas. Vamos falar com Deus. Deus abençoe a todos e até a próxima